um trabalho em relevo, vamos ver aqui, está em relevo, é maravilhoso, vamos lá ver se eu consigo mostrar como é que eu puxei isto da minha cabeça, isto é um meio ponto.